E aí, clan Shadow aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Kunai, Metroidvania Indie, sensacional para PC e Nintendo Switch. Por enquanto, talvez mais para frente para PS4 e Xbox One, ou as novas plataformas. Hoje a gente vai conseguir aí o Shuriken, eu acho. Vamos lá. Muito bem, tá aí o nosso tabletzinho, que foi reconstruído. É, no último episódio a gente... Atravessou a floresta quântica Aqui a gente ainda não tem o que fazer O churiquinho é necessário para essas áreas Abrir essas áreas Muito bem a gente vai falar com o chefe da milícia Eles me chamam de chefe, então você pode me chamar Bom, na verdade só me chama de chefe Vamos checar os seus números de serial, ok Vamos chamá-lo de TAB então Um nome fofinho para um matador como você Escute, nós precisamos entrar na subnet abandonada. Então nós teremos acesso a mais áreas mas daqui mais rápido. O acidente com a nave causou um curto circuito e a porta não abre a menos que seja restaurada. A energia. Tem um templo a oeste, a leste, mas, mas há rumor que tem algo chocante enterrado lá. Talvez você consiga acessar a a subnet abandonada, bom Tá aí mais que claro Vamos falar com os carinhas da resistência, bem-vindo a base da resistência Aí conseguimos a botina de pulo duplo, que é o um upgrade aí do nosso personagem Agora a vida vai ser um pouco melhor, talvez se a gente consegue comprar alguma coisa aqui Painel solar Ataque carregado, vou um ataque carregado que é bastante interessante Vocês vão ver que legal que fica O chefe está falando com a gente, falou alguém aí, nossa o diálogo cortou no meio Olha que beleza, ficou bem mais prático A gente consegue alcançar lugares muito mais altos O chefe falou um pouco tarde que a gente tinha que conversar com o Earl pegar o pulo do... Vou Tentar usar o ataque carregado, a gente deixa carregado assim ó, carregou Coisa mais legal. Já tá ataque carregado nada faz contra esses amiguinhos, enquanto a gente só vai para direita. É nada no mapa, simples se tem alguma coisa interessante. É muito dano. Mas o legal aqui é, é fazer o seguinte, a gente sai e volta Eu Nem precisava, a gente consegue com um aqui e alcançar Essa área e pegar mais um fragmento de coração Oh, <risos> Carinho do bonequinho, é demais Carregou é uma Maravilha essa tá carregada Facilita o ataque um milhão de vezes. Estão os bichinhos grudados na nossa cara. Vou salvar sem conta um save por perto, né? Esse jogo é mental. Tomamos. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Aqui tem uma passagem secreta. Não é hora de vir aqui. Carregado, aqui tem muitos inimigos escondidinhos. Atendo tudo. Não tem nada, senão é a passagem trancada. Para recuperar o HP ele precisa estar tá... tá o dano normal. Ih, mas a uma passagem secreta. cheia de dinheiros. De Deixa eu cair ali. Muito dano tem que dar Está oh, restaurado o nosso HP Ainda dá um bate para o lado direito Porque a gente não tem O Shuriken Vamos lá Ixi. Muito bem, vamos falar com o robôzinho Parece um beco sem saída tivesse algum tipo de gancho vamos lá porque eu tenho algum tipo de gancho ó só sai hum, tomamos Não tem uh, muito fácil ficamos aqui a gente já chegou na parte nossa, nossa, nossa E pra descer isso aqui sem tomar dano agora? Vamos, fizemos uma, uma carguinha. a gente está indo pro lado errado, mas não tem problema, não tem problema. Deixa uma saída que você O Deu tudo certo, meio um pouco traumático, ah, olha só, a gente vê aqui a torre. não tem nada só perdeu o tempo vindo para cá e HP também né? Olha só tem um save aqui, que bom A gente precisava de natal Vem pra cá Mais uma área Tudo precisa do shuriken e a gente não está encontrando a entrada do tempo, quer dizer, acabamos de encontrar né Para explorar. Tem então, uns menininhos que não faz nada. O hum. que, que é isso aqui? Conectando o Tab Store, a gente não tem dinheiro para nada. Vamos economizar. Cheguei tão perto, posso ver o shuriken. Vamos lá pegar o shuriken. Um shuriken eletrificado, brilha com seu interesse que a faz sentir mal, vamos pegar o shuriken de qualquer jeito Vamos lá Isso aí Ó, oh, o bagulho está desabando Hum, que legal hein Que beleza aqui oh, olha só deu tudo certo será esse friquinho aqui ah, eu vou descobrir que é Corre, corre, corre Hum Deixa eu contar, se isso aí bater na gente É morte oh, Quase foi Ok, não é a hora De vir pra cá Explorar melhor O de dano hein Um save perfeito. Com certeza a gente vai ter que, vai ter que explorar aí o templo do shuriken. Olha só, tranquilíssimo. Ao contrário, né? Vamos saber. Esses bichos dão muitas moedas comparados com o que a gente tinha encontrado até agora. Ficou trancado. Parece um atalho. Hum, Batei uma cabeça. Só tem um caminho. Hum. Esse, esse jogo ele não pune muito, então. Muito provavelmente já já vai ter um. Uma passagem secreta. Fragmento de coração? Não. É, até agora a gente não tinha esbarrado nisso. Tem ó. É um monte de chapéu o jogo. Uma olhadinha pra cá, né? Não custa nada. Nossa, Isso tá meio rápido, hein? bem dentro do possível. A gente não é muito ágil, mas. Fazendo possível, vamos usar a primeira alavanca. O que se faz? Parece que algo mudou. Não é aqui. Não é aqui. Vamos, vamos, vamos. O que faz? O que é Já Já vi por aqui, ali tem. Interrogação, então não sabe que pode ser para lá. Ah, viu aqui, era para baixo antes. É do lado esquerdo ou direito? Só descer. Tomando, tomando. Uh, que bom save, como eu disse. O jogo tem uma fartura de saves. Aqui okay, é muito bom. Aconteceu, por, quê? por que isso? Nenhuma dificuldade, a parede com potencial. Já. Tudo bem Mais uma alavanca Agora sabe-se lá dá onde Vamos dar olhada onde está a interrogação Nossa, muito bom viu? esse inimigo só por não? Né? Aqui essa vida se faz necessário depois. Agora sobrado que faltava. Nossa, muito quase. Parece bobinho facinho esse jogo, mas não é Só parece Muito bem, muito cuidado Foi aqui que abriu e mais uma alavanquinha oh. Várias passagens se abriram A gente vai se caminhando para a conclusão do, da área de hoje Vocês podem ver uma interrogação ali A gente não se preocupa muito em salvar Porque você não perde, né? Você não perde o seu... o que você fez? No caso que a gente se complicou, né? gente para esquerda e vai estar tá difícil. Está <risos> <risos> <risos> Tô bem de volta aqui ao rumo né? complicado um pouquinho aqui mas como eu falei a gente não se preocupou muito em salvar porque o jogo em si a gente não perde nem nada do que a gente fez né pela lógica né do nosso personagem Tem um corta-caminho aqui, agora sim vale a pena para cortar o espaço, né? se a gente perder lá para frente, o desacerto não é tão grande, aqui a primeira escutilha que a gente encontrou, E aqui o último save antes do chefe, quase certeza que é isso. Esse chefe aqui é um pouquinho enjoado, viu? Eu nunca vi esse tipo de. sei lá. Eu nunca vi esse tipo de confecção antes. Era a eletricidade estática que você conduz acordou algo no fundo. Acordou mesmo, acordou esse bagulho aí. Esse chefe, o guardião, ele nem joga. Não adianta bater nele. Bater nas paredes. E depois bater Bater nas paredes e depois bater nessa plataforma aí, mais acima. E aí depois de novo, de novo, de novo Na hora que dá o negócio ele vai se jogar E aí você faz de novo Agora tem dois tornados, não se preocupa muito com o dano é o último. isso é pra começar o chefe agora é tranquilo, ele vai virar um robôzinho Vamos fazer ficar pulando na cabeça dele só isso, fica só pulando na cabeça dele Eu pego ele. Não é difícil. Eu achei o lixeiro muito pior. Mas a primeira estágio dele é mais ou menos complicada. Oh, o que, que você fez? Você estava, bal... você estava chacoalhando um pouco. Você encontrou o shuriken e matou o guardião? Talvez eu subestimei você. Venha me encontrar na base. Isso aí. A gente encontrou aqui um. Chapéu de mulher. E é isso. Você não tem como sair se não ficar aqui, ó. Vou usar o Shuriken na máquina. Para que a gente adquiriu o Shuriken também tem upgrades de Shuriken, vendo? Esse é legal. Esse nem tanto. O chefe não está aqui. Porque ele já foi lá para a área nova. Está abrindo os tá o chefe? A gente tem conversado com ele antes. Tá bom, só vamos dar uma entradinha aqui de leve que é o subnet abandonado. Tem vários amiguinhos, mas o mais importante fica aqui Esse tiozinho Que faz upgrades de Melhoria no nosso dano Hoje a gente explora melhor essa subnet Vamos encerrando o vídeo por aqui, se vocês gostaram, hoje a gente obteve o Shuriken Também um Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações